ok meu e mail vai estar aí na descrição do vídeo olá tudo bem então esses dias eu postei um vídeo de gráficos tá que lá tinha o vestido tiffany então o marcelo souza é pediu pra mim fazer uma parte de cima só que eu vou fazer uma amostra tá porque ali o mais difícil tá é o decote o resto é tudo reto ok então essa peça é feita pelo marcelo nunes ele utilizou quatro novelos do euro Roma, passione 400 metros 8 barra 5 da cor 800 verde água claro agulha para crochê de 2 milímetros e o vestido é para o tamanho 38 40 mas no caso, eu vou explicar para vocês de como aumentar, ok? Então vamos lá. Então, a parte de cima é exatamente isso, tá? Então, aqui vocês vão fazer uma correntinha circular, ok? Fechar em círculo, vocês vão trabalhar até mais ou menos aqui na altura é, debaixo do braço, tá? Para depois separar as peças e fazer aqui a cava e o decote, tá a parte de trás é reto, ok. Então o ponto ele é múltiplo de 12, tá. Então eu vou fazer aqui 12 mais 12 mais 12, tá, e assim por diante. De preferência que dê par, ok, para quando eu for separar as peças. Ele dá certinho, ok? A contagem da parte da frente tem que dar exatamente como a parte das costas, ok? Então, feito as correntinhas múltiplo de 12 para o seu tamanho, seja ele PM, G, GG, G, tá bom? Qualquer tamanho. Então, aqui eu fechei em círculo com ponto baixíssimo na primeira correntinha. Vou começar fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte um ponto alto. E é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira, tá? O ponto passa fitas, ok? Então chegando aqui no final, uma correntinha, uma, duas, aqui na terceira um ponto baixíssimo tá então agora eu vou fazer aqui três correntinhas para dar altura uma de espaço Venho aqui no ponto alto e faço um ponto alto uma correntinha aqui no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha no ponto seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no seguinte um ponto alto então eu tenho que contar aqui ó o espaço um dois três quatro cinco espaço então aqui no espaço seguinte vou fazer aqui uma pipoca tá então aqui tenho três pontos altos quatro e cinco aqui vou fechar uma pipoquinha bem aqui no primeiro ponto alto aqui do leque e fecha uma pipoquinha ok aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto então agora é só repetir Faço uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto um ponto alto então, aqui eu já tenho dois espaços: aqui três, quatro e cinco, e aqui no próximo espaço eu vou repetir novamente o ponto pipoca: esse vestido é apenas essas duas carreiras: tá a parte daqui. OK? Então sempre você vai repetir a primeira e essa segunda, a primeira e a segunda. E uma pipoca embaixo da outra, tá bom? Então aqui quatro e cinco. Então aqui eu fecho a pipoquinha. OK? E vou repetir novamente, ó. Aqui é o ponto alto. Eu passo uma correntinha e vou fazer novamente. Cinco espaços, ok, e assim eu vou até o final. Então, aqui ó, feita a pipoquinha, vem aqui na terceira correntinha, fecha com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora é só repetir essa primeira carreira: faço aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, e aqui um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, tá? Então, aqui é só repetir a segunda carreira. Tá, eu faço um, dois, três, quatro, cinco espaço aqui tá e aqui no espaço seguinte, eu faço a pipoquinha. Tá bom, aqui dois, três, quatro e cinco, cinco pontos altos. Vem aqui no primeiro ponto alto do leque, faço a pipoquinha aí, eu começo tudo novamente tá um ponto alto uma correntinha um ponto alto e vou fazer cinco espaços depois eu vou fazer uma pipoca aqui então vai ser pipoca embaixo de pipoca tá bom e vocês vão fazer isso daqui até chegar na parte de baixo do braço ok sempre assim circular ok e aqui a peça é o seguinte é, ela tende a encolher um pouquinho porque é feito ponto alto correntinha ponto alto correntinha então ele tende a ficar assim mesmo não tem problema não tá então aqui faz de conta que vocês chegaram ali debaixo do braço tá e vocês vão separar a peça né parte da frente parte das costas então aqui eu fiz a primeira carreira tá então vocês fazem a primeira carreira aqui eu vou caminhar até onde está o marcador tá aí que eu vou mostrar pra vocês certinho que aqui saiu do lugar então aqui eu vou contar um, dois e 3 aqui no terceiro ponto alto ok não contei esse daqui contei a partir desse 1 um, 2 e 3 ok Aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até onde está o marcador, assim, tá? Aqui mais um e aonde está o marcador eu vou fazer um também, um ponto baixíssimo aqui também, tá? Que em cima desse ponto alto aqui, ó, ok? Então contando desse marcador até esse marcador aqui eu tenho a metade da peça então eu vou deixar a metade para frente metade para as costas ok você olhando assim aqui é o centro então aqui vai começar o decote tá eu vou começar a fazer o decote aqui ok bom se vocês quiserem o decote um pouquinho mais para cima então vocês fazem a separação aqui vocês continuam fazendo carreira de ida e volta, tá? E um pouquinho mais acima vocês fazem o decote. Bom, tem gente que gosta mais decotado, tem pessoas que não. Então isso eu deixo a escolha de vocês, tá? Se caso vocês quiserem um pouquinho mais para cima, é só fazer mais uma ou duas carreiras aqui, para depois começar a fazer o decote, tá? Mas se vocês quiserem fazer o decote daqui, começando daqui onde eu vou começar vocês também podem fazer, começando o decote e já logo em seguida a cava tá? A cava aqui é reto, então aqui no decote eu mostro pra vocês. Aqui é só seguir reto, tá? Então aqui onde tá o marcador eu tiro, eu faço aqui um ponto baixíssimo, uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui e faço o ponto alto. Uma correntinha, e aqui no seguinte o ponto alto tá. Vou continuar fazendo o ponto fantasia. Então, bolinha a pipoca debaixo da pipoca. Então, aqui eu vou fazer uma pipoquinha. 2 3 4 5. E fecha aqui a pipoca. Então, aqui é só você seguir fazendo o ponto fantasia, OK? Então quando eu chegar ali no meio, eu venho mostrar para vocês. Então eu cheguei no meio, tá? Fiz a pipoca, aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto, OK? E aqui no ponto alto, eu vou pular essa correntinha, venho aqui no ponto alto e faço mais um ponto alto. Então aqui eu já fiz uma diminuição, tá? Faço uma, duas, três correntinhas e vou virar o meu trabalho, ok? Então aqui eu vou continuar fazendo o ponto fantasia, tá? Então eu venho aqui nesse ponto alto depois da pipoca e vou fazer aqui um ponto alto. Então eu fiz aqui mais uma diminuição, tá bom? E vou seguir fazendo uma correntinha e um ponto alto no ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no um ponto alto. Ok, então olha só aqui ó. Aqui embaixo eu tenho essa diminuição e um quadradinho inteiro. Aqui faço uma correntinha e aqui um ponto alto. Ok, feito isso, faço uma, duas, três correntinhas e viro. E aqui eu vou fazer mais uma diminuição. Então aqui no ponto alto, faço um ponto alto ok bom a diminuição sempre será desta mesma forma não vai mudar sempre assim igual ok aqui é só continuar fazendo o ponto fantasia então aqui a diminuição sempre será desta mesma forma você faz até aqui tá ponto alto em cima do ponto alto faz as três correntinhas vira o trabalho e aqui ó o ponto alto em cima do ponto alto e vai indo então você vai diminuir uma vez sim uma vez não uma vez sim uma vez não ok só aqui como é uma virada você vai fazer é aqui e logo acima também tá o restante é feito uma vez sim uma vez não a diminuição então olha só aqui aqui eu coloquei o um ponto alto tá então você vai passar um quadradinho inteiro dois e três nesse ponto alto aqui onde eu coloquei o um marcador você amarra o fio e vai fazer a mesma coisa do outro lado e acaba é aqui assim tá retinho tá bom é tudo reto ok então é isso espero que eu tenha ajudado Ok? E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.